Fala Leoa, eu sou a Paula Tavares e hoje nós vamos aprender a fazer o conjunto praiano da marca Prada. Esse conjunto que com certeza você já viu alguma digital influencer usando. E pra você que é nova aqui no canal, eu vou pedir para que você se inscreva, ative os sininhos, porque esse vídeo será dividido em duas partes. A primeira parte, você vai aprender a fazer o cropped, a parte de cima, e na segunda parte desse vídeo, a saia. E vamos começar agora o nosso vídeo para você aprender a fazer esse lindo cropped e com certeza ter muitas vendas nessa primavera-verão. Vem comigo! Vamos iniciar retirando as medidas do busto. Para você tirar as medidas, você vai precisar de uma fita métrica. Essa fita, você vai passar pelo seu busto. E logo depois, você vai pegar o total dessa medida e dividir por 2. Quando você for dividir por 2, você vai tirar de cada lado 2 centímetros. Veja o exemplo. O meu busto é 93 centímetros, dividido por 2 dá 46,5. De cada lado eu vou tirar desse 46,5, 2 centímetros, que vai ficar então 44,5. Deixa 44. Esse é o cálculo que você vai precisar fazer também em você. Vamos agora construir as duas laterais desse cropped. Vou começar te ensinando a frente. O primeiro passo é fazer o número de correntes, conforme a metragem do seu busto. Anote o número de correntes feitas, para você mesmo não se perder quando for construir o fundo da sua peça. Feito as correntes, você vai fazer três correntinhas e fazer meio ponto alto por toda essa sequência. Quando chegar no final, eu vou voltar para te mostrar o próximo passo. Para cada construção de meio ponto alto, você vai pegar apenas nessa sequência um fio dessa correntinha. Cheguei agora no final, eu vou subir cinco correntinhas, vou pular o primeiro ponto de base e fazer um ponto alto. Depois, faço uma corrente, pulo um ponto de base novamente e faço outro ponto alto. Vai repetir. Um ponto alto, uma correntinha, depois um ponto alto, uma correntinha, sempre pulando um ponto de base. Que é o espaço de uma corrente. Feito isso por toda a carreira, você vai voltar o seu trabalho subindo com cinco correntinhas e repetindo toda essa sequência. Essa repetição, você vai fazer nove carreiras dessa mesma construção de pontos. Quando chegar na décima carreira, nós vamos fazer um triângulo invertido. E eu vou fazer separado com uma amostra para que esse triângulo fique bem clarificado no seu aprendizado. Vamos lá! Vamos pegar como exemplo uma amostra. Após a nona carreira de construção, esse triângulo investido vai iniciar na décima carreira. Para que o triângulo fique corretamente posicionado, você vai dobrar a sua peça no meio e vai marcar esse meio. Nessa hora, você pode usar em um marcador de pontos. Você vai fazer isso na sua peça. Eu estou usando aqui uma amostra para eu poder detalhar esse triângulo investido para você. Inclusive, se até aqui você está gostando desse vídeo, eu vou pedir para que você deixe a sua curtida e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Chegando no meio da peça, você vai colocar três pontos altos juntos. Depois, você vai fazer uma corrente e depois... Um ponto alto em cima de outro ponto alto de base e vai fazer isso por toda a carreira para cada carreira você vai realizar o aumento desse triângulo só que tem uma observação a partir da 12 segunda você vai trabalhar as diminuições da cava desse cropped vou te explicar agora como deve ser feita essas diminuições da cava Agora, vou virar o meu trabalho para o lado esquerdo, pulo o primeiro bloco e faço um ponto baixíssimo. Logo depois, vou subir cinco correntinhas e vou dar sequência aos pontos altos separados por uma correntinha. Assim, deve ser feito a diminuição em cada lateral. chegar no triângulo invertido eu vou perceber que tem um ponto antes esse ponto é a referência para eu fazer os aumentos dessa carreira o aumento deve ser feito no início e no final dessa carreira no desenho do triângulo fique bem atenta a essa informação esse triângulo invertido tem um total de sete carreiras a oitava carreira, já não se faz mais o desenho do triângulo. Você deve lembrar sempre de fazer as diminuições nas laterais de cada carreira. Após a sétima carreira, como eu já te expliquei, nós não iremos fazer mais os aumentos. E vamos agora repetir apenas três carreiras de pontos altos separados por uma correntinha após você ter feito as três carreiras logo depois do triângulo investido vamos contar quantas carreiras eu fiz aqui para o meu tamanho foi feita um total de 19 carreiras no meu tamanho que é o um m possa ser que você precise de mais carreiras isso aí é conforme a sua medida no meu tamanho eu separei aqui 14 pontos altos para realizar o aumento da alça começar a construção da alça essa parte recomendo que você coloque a sua peça no busto e verifique a posição do início da sua alça após ter feito 14 pontos altos vou trabalhar a redução de pontos também e repito a sequência de blocos de pontos altos Chegando no fim da carreira, eu vou virar o meu trabalho. Para cada carreira construída, será feita as diminuições nas laterais da cava e também ali da gola que está sendo construída. Quando chegarmos na carreira que tenha cinco pontos altos, não ocorrerá mais nenhuma diminuição nas laterais. Quando você chegar nessa carreira de cinco blocos de pontos altos, você vai fazer a sua alça conforme as suas medidas, ok? Na minha medida, eu fiz sete carreiras. Na construção da outra alça, você vai contar a mesma quantidade de pontos altos que foi feita na primeira alça, tá certo? E repetir o trabalho. Agora é a hora de trabalhar as laterais e o acabamento dessas laterais, sendo da gola e da lateral do cropped. Com a frente da peça, no primeiro ponto, você vai colocar um ponto baixo mais um ponto baixo em cada lateral desse ponto alto. Ou seja, o total de dois pontos baixos em cada lateral. Cheguei aqui no final e vamos começar a trabalhar as laterais da cava. Nessa parte das laterais, vamos colocar três pontos baixos até a alça. Chegando na alça, vou dar continuidade fazendo pontos baixos nas laterais da gola. Agora, as laterais do outro lado, é feito da mesma forma que eu te ensinei aqui. Cheguei ao fim do acabamento das laterais, e agora iremos fazer mais uma carreira de pontos baixos, apenas nessa lateral. Farei essa carreira de pontos baixos, apenas nessas laterais. E eu irei fazer nas, nessa E eu irei fazer nessa lateral duas carreiras de pontos baixos. Só nessas partes aqui. Das duas peças, tá bom? De um lado e de outro. Vamos agora unir as duas peças, frente e fundo desse cropped. Vamos colocar a peça do avesso e vamos costurar uma parte na outra. Faça isso nas duas laterais e na união da alça também. Se você tem dúvida, não sabe costurar, acesse o card aqui em cima que eu ensino alguns tipos de costuras feitas à mão. É só você agora aplicar nessa costura aqui. Veja o resultado da costura. E para concluir, vamos fazer o fechamento dessa costura. Eu vou dar o um nó e vou passar esse fio por dentro do meu trabalho de forma aleatória até ele sumir. Então, minha leila gostou do vídeo? Deixa sua curtida, deixe os seus comentários e compartilhe com outra crocheteira para que ela também aprenda a fazer esse cropped. E na próxima quinta-feira você vai ter a parte da saia desse conjuntinho. Tá bom? Não perde, ativa as notificações, coloca o sininho aí ativado para que você possa ser avisada. Até a próxima, tchau!